Seja bem-vindo. Chegamos na nossa primeira semana e nessa semana nós vamos abordar temas relativos à, à sociedade e a maneira como ela se ajusta. Uh, eu gostaria de lembrar a vocês que nós tivemos vários movimentos eh, ao longo da história, né? principalmente na Idade Média, quando nós tivemos aí, o feudalismo, na sequência começou com o capitalismo. Né? É, durante o período feudal, os donos de terras, né, os nobres, eles tinham como tendência pegar e é, proteger as pessoas que pagavam pelo uso da terra, que pagavam por essa proteção e pagavam diversos impostos. Né, dentre eles a talha, é, que era justamente aí pelo uso da terra, por um espaço. Esse tipo de movimento, ele acaba pegando e ele acaba se transformando, né? Quando nós temos a Revolução Industrial e a partir desse momento as pessoas começam a produzir e produzir cada vez mais, né? E, e agora, no um momento recente da sociedade, nós também tivemos aí a, o aumento da produção justamente devido ao crescimento populacional, devido às necessidades e aos desejos das pessoas. Então vamos guardar essa informação que é... A, a Revolução Industrial ela começou a fazer com que as pessoas trabalhassem cada vez mais, porque ela trouxe um fenômeno chamado capitalismo. Né? O capitalismo onde as pessoas começaram a acumular bens, começaram a, a ter a propriedade sobre as fontes de produção, né? sobre o capital propriamente dito. Quando isso acontece, quando isso começa a ganhar corpo, né? uma parte da sociedade que não tinha como ter condições de capital para poder é, é, ter os equipamentos que produziam, começou a ser deixada de lado ou começou a ser contratada como operários. E quando nem como operários eles conseguiam, eles eram marginalizados e ficavam à margem da sociedade. Olha que coisa interessante. Né? Nesse inteirinho, aí, por volta de 1820 mais ou menos, uma pessoa chamada Robert Owen, na Inglaterra, ele pega e ele começa a tratar de uma maneira diferente os seus funcionários. Ele com 30 anos já era, é, já era dono de uma, uma área, né, de uma indústria, em Newlandmark, New na Escócia. E aí ele começa a, a pegar e tratar as pessoas de maneira é, diferente. Como assim diferente? Vejam, estou falando para vocês em 1820. Ele, ao invés de as pessoas trabalharem 16 horas, como era costume, de 14 a 16 horas, ele pega as pessoas e começa é, é, diminui a carga horária delas para 10 horas e meia. Ele constrói casas para alguns dos seus empregados, para os familiares dos seus empregados. Ele cria um jardim de infância. Né? É, claro, não foi muito bem aceito à, à época, porém... A, a produtividade e a lucratividade da empresa naquele momento cresceu, né? posteriormente vocês vão encontrar nos livros que ela acabou tendo dificuldades e fechando. Mas mesmo assim é um marco interessante. E nesse momento o Robert Owen ele planta a ideia do cooperativismo. Né? Eu lembro a vocês que é, normalmente é, no, no, no capitalismo as pessoas são estimuladas a trabalharem com é, uma competição, né? porque elas sabem que quem produzir mais, quem pegar e quem fizer mais, a tendência é que elas peguem e que elas consigam é, um lugar maior. Por outro lado, nós encontramos uma coisa chamada solidariedade, ou seja, eu ajudar as pessoas. Né? Normalmente, competição e solidariedade, quando eu falo em capitalismo, elas não têm como tendência a caminhar muito juntas. Né? E agora eh, eu preciso fazer um alerta a vocês que eu vou começar a entrar em alguns assuntos e eu não quero, eh, de maneira nenhuma, abordar a questão de políticos, mas sim de políticas públicas que foram implantadas. Né? Robert Owen, lá em 1844, ele, numa região chamada Rockdale, né, na Inglaterra, eles fundam a primeira cooperativa, ela tinha 28 pessoas, né? E, e sendo 28 tecelões, sendo 27 homens e uma mulher, e essa é, é, cooperativa ela começa a criar frutos, né? Tanto que por volta de 1847 no Brasil, na região de Tereza Cristina, quem conhece bem a região de Cândido de Abreu deve conhecer, lembrar dessa, desse distrito, o, o Jean Maurice Favre ele pega e funda a primeira cooperativa brasileira naquela região. Tá? Infelizmente, não deu certo, não chegou até os nossos dias. No nosso material, vocês vão observar, né, inclusive nos slides que eu vou deixar à disposição para vocês, tem algumas fotos aí retiradas da Gazeta do Povo aí sobre isso. Ah, quando eu falo para vocês de solidariedade, que já veio desde aquela época sendo trabalhada, é, tem um, um pesquisador brasileiro chamado Paul Singer, ele falava que normalmente a solidariedade ela era mais visível nas pessoas com uma, uma situação econômica menor, né? Porque uma pessoa tende a ajudar a outra. E o, o Paul Singer ele pega e, e ele começa a propagar no Brasil a, as ideias do cooperativismo ou da economia solidária. Vejam, quando o cooperativismo surge, né, ele tinha alguns princípios que nós precisamos lembrar, né? Primeiro, antes de falar dos princípios, eu preciso lembrar vocês que para se formar uma, uma, uma sociedade cooperativa, eu tenho que ter no mínimo 20 pessoas. Tá? Todas as pessoas que são sócios dela têm direito a voto, lembrem, se todos são sócios, todos são donos, e por isso ela tende a prosperar. Né? A, a, os cooperados, eles não têm lucro, a empresa... A cooperativa ela não busca lucro, ela busca é, repartir aí as suas sobras. Primeiro ela investe, ela cresce, ela desenvolve a sua região e daí o que sobrar ela vai dividir aí entre os seus sócios. Ah, em termos de, de mundo, as cooperativas geram mais de 250 milhões de empregos. Tá? Estão presentes em 100 países e, obviamente, é, aproximadamente 1 bilhão de pessoas usufruem aí dos bens que as cooperativas podem trazer. Né? Ah, se nós juntássemos tudo o que as cooperativas geram aí em termos de país, ou melhor, em termos de mundo, nós teríamos a nona economia do mundo, para vocês poderem imaginar a grandeza disso. Tá? São quase 2,6 milhões de cooperativas no mundo, no Brasil nós temos... Mais de 6,8 mil cooperativas, aí são 13 ramos de atividade, tá? E 12,7 milhões de associados, tá? Então, uh, só o que ela fatura representa 6,2% do PIB brasileiro. Eu, tô, é, eu vou deixar um material disponível no site para vocês, com uma série de levantamentos que eu fiz aí de imagens, de pesquisas, que a OCD acabou pegando e realizando, tá? Tá? Nós temos as grandes cooperativas, chamadas cooperativas agropecuárias, aí, que a, apesar de ainda terem o seu, o seus, é, os seus princípios é, de cooperativa, elas fogem um pouco da, do que a gente entende por cooperativa de, e economia social. Né? Mas o cooperativismo ele tem algumas características. A primeira delas é que ele é de adesão livre e voluntária. Tá? Então qualquer pessoa que queira participar de uma cooperativa ele tem a liberdade né? onde todas as decisões ou as decisões são todas tomadas em conjunto né? um, um, nós temos uma participação econômica do membro lembrando que para ser cooperativa todos devem contribuir pelo menos inicialmente é, com uma parcela, né? Quem vai, por exemplo, numa cooperativa de crédito e abrir uma conta no banco, sabe que precisa pagar uma joia, né? e essa joia fica lá depositada caso ele venha a sair. Uh, ele busca a participação econômica dos membros, então, ele busca a educação, a formação, né? e a informação, ela, as cooperativas têm que ser, elas devem ser independentes e têm que ter o um interesse pela comunidade, ou seja, eu vou formar uma cooperativa para desenvolver a região. Eu sugiro a vocês darem uma olhada no material de vocês, nas páginas, eh, eh, nos slides, que falam sobre eh, as diferenças entre cooperativismo e a associação. Tá? Eh, é um trabalho muito bem feito pela professora Gleice Moraes e eu deixei compartilhado também nos slides. Vale a pena dar uma olhada e em algum momento vocês vão pegar e vão precisar dela. Com relação... A, a economia social ou economia solidária, eu queria aqui fazer uma distinção, né? é, ou melhor, tentar explicar. Né? É, eu busquei na literatura, tem um trabalho no Brasil que tenta explicar as diferenças entre os dois, mas basicamente é a mesma coisa. É, é, as pessoas pegam e, e quando, pelo menos nas literaturas onde eu procurei, e que não foram poucas, não existe essa diferenciação. Ah, então, posso usar o termo de economia social, economia solidária. Quando eu digo social, eu estou me referindo à sociedade, às pessoas que foram marginalizadas né, por não ter um poder aquisitivo, por não ter é, é, condições de investimento. E quando eu falo economia solidária, né, eu estou falando dessas pessoas que se solidarizam, que se ajudam né, para um bem comum. Uh, o Paul Singer ele diz né, que a, a, as políticas públicas, aí, a economia solidária, é, elas se destacam por trabalhar e por instaurar uma igualdade, tá? uma democracia no âmbito da empresa. Tá? Então, as pessoas elas se relacionam e elas se relacionam em, em grandes redes em, entre produtores e consumidores. Vejam. Todos participam, todos tomam decisões, até as, os políticos dentro da cooperativa ali de economia social, eles também estão lá para debater, não para impor suas ideias ou para mandar. Vejam, é um pensamento livre de democracia. Tá? Ah, quando nós falamos aí da, da, da economia solidária, durante os governos, é, a partir de 2003, vocês vão entender aí que também já começa é, a partir da Agenda 21, né, como forma de reduzir a pobreza, de tentar estimular aí o desenvolvimento, né, o, o governo Lula, lá em 2003, e o governo Dilma, eles criaram né, a Senais, que é a Secretaria Nacional de Economia Social. Ah, ela é composta né, por outras 13 secretarias, e aí eles vão trabalhar em conjunto com os ministérios, né, com o Conselho Nacional de Economia Solidária, é, buscando justamente desenvolver políticas públicas que permitam né, essa integração é, das populações. Tá? Opa, mas que tipo de associação, que tipo de cooperativa nós encontramos aí? Nós temos cooperativas que foram é, incentivadas, cooperativas de catadores, de recicláveis, cooperativas de artesões, é, cooperativas de produtores é, de, de, de vegetais, aí, de comida para as escolas. Existe uma série de pequenas cooperativas que são bastante úteis e foram criadas a partir daí. É, como política pública, o Senais aí, coordenou o Fórum de Economia Solidária e também as Finanças Solidárias, que é uma espécie de um financiamento público é, que vai pegar e vai auxiliar as pessoas menos favorecidas, ok? Aí vocês me perguntam e como é que está hoje a nossa a economia solidária? Bom, é, no ano de 2012 foi enviado ao Congresso o, o projeto de lei 4.685, né, que depois foi substituído pelo projeto de lei complementar 137/2017, que foi encaminhado ao Senado em 2019, né, é, que acabou se transformando no projeto de lei 6.606 de 2019 e está parado desde então, tá? Em 2021, aí, em março, nós tivemos uma movimentação, onde foi designada uma relatora, mas vejam, um projeto desde 2002 até agora, nós estamos remando aí, está parado, tá? Pessoal, é, sobre economia solidária, eu sugiro vocês darem uma observada, tem muitas coisas interessantes, muitas coisas necessárias, uh, como sugestão para quem for fazer um TCC, é um, um baita de um tema para se buscar, aí, principalmente essas cooperativas locais. Então, tem muita coisa para se pesquisar, né? e uma, um dos ganhadores do prêmio Nobel, aí, o Yunus, é, ele também trabalha com essa questão aí da economia solidária, né, do empréstimo solidário. Muito obrigado e até a próxima.